homem pode comprar a sua vida. Como vocês podem ver é uma caixa, parece realmente uma caixa de um jogo, mas na real é uma caixa de carne de um corte de angus, ok? Então é um steak de angus, 1.7 quilos de steak. Então a gente vai abrir agora aqui essa caixa maravilhosa, esse brinquedo, e a gente vai brincar de cozinhar esse steak, okay? Como vocês podem ver, sensacional! uma caixa toda apresentável o steak molho e tudo mais então a gente vai tirar aqui um molhinho deixar aqui separado a gente vai pegar dois uma caixa de dois é uma caixa que vem com 10 steaks ok pessoal? e aqui ela até te ensina os modos de preparo quando você vai fazendo grill na grelha Lá na, na churrasqueira e tal, né? Pra você poder ficar com as marcas aqui bonitinhas e tudo mais. Te diz os métodos de... Os métodos pra você cozinhar, para que ela fique num, num ponto médio, bem passado, mal passado, etc e tal. Ok? Tirar aqui, né? O bife. Do lugar. Deixa minha fence water aqui. No A gente vai tirar o bife do plástico tesoura de cozinha um steak segundo steak então antes de mais nada a gente vai ligar aqui o grill na verdade isso aqui é uma panela elétrica mas não faz a gente vai Colocar aqui os dois steaks congelados. E a gente vai cozinhar em uma média de 5 minutos cada lado, do, cada lado do steak. E aí depois que ele já estiver bonitinho, a gente vai começar a passar tempero e tudo mais que tiver que, que passar aqui no nosso steak. Beleza? Geralmente costumo colocar curry e outras coisas juntos, mas para esse steak especial eu vou colocar somente um pouquinho do tempero spice, do angus e alho. Eu vou dar uma baixada aqui no, na chapa, retirar os steaks, para temperar. Pode ver que ela, ela deu uma leve selada tá com o interior apenas vermelho, mas já tá bem seladinha. Estrego aqui no nosso temperinho. Outro lado também. Estrego aqui no temperinho. Passa com a mão, mesmo, Não tem problema. Okay. Passamos aqui então o tempero no steak. O steak agora volta a nossa panela e agora a gente vai esperar cerca de demais, aqui nesse caso, 400 Fahrenheit, mais uns oito minutinhos, ok? A gente já está com a nossa carne quase naquele pontinho que a gente quer, né? Ela já foi temperada aqui com alho e o tempero para ambos, tempero apimentado. Pra quebrar um pouquinho desse apimentado, porque esse tempero ele é realmente apimentado. para dar uma más diferença no sabor da nossa receita, algo que todo mundo pode comprar. Jagermeister. Okay? Então a gente vai jogar um pouquinho em cima do nosso steak aqui e ver como é que fica. Tá? Eu já tinha feito já isso com outros tipos de carne, na verdade. Mas nunca num steak como esse que já tem um tempero como esse. Okay? uma colher de sopa, tá? Para quem já tomou iagra mais sabe que ele tem gostinho de botão com então vamos lembrar os vários momentos aí. Quando a gente era criança. Esse aqui é o tanto, mais ou menos, que a gente coloca, né? Não até o topo da colher, mas uma colher de sopa pra cada espelho. Agora, a gente fica no aguardo do resultado final dessa experiência, né? Então daqui a mais 4 minutos... Aqui já foi já metade já do tempo de cozimento né? Um lado deles, na verdade, já está ok Eu já virei Então, mais uns 4 minutos de cozimento Você já consegue até sentir já o cheiro do Jägermeister Bem bacana Vamos ver se o resultado final né? desse, desse steak vai ficar bacana também Agora, como vocês podem ver né, O é um momento da verdade Acabei de retirar os dois steaks Da panela tá? Vou até colocar... Aqui. olha que coisa maravilhosa o um molinho tá vou botar aqui um pedaço do steak para vocês darem uma olhada um pedaço do nosso steak muito bacana e realmente saboroso macio a gente sente um pouquinho do ardido do tempero Angus a gente consegue se sentir um pouco também do alho a gente só não sente tanto justamente porque o Hegermeister ele dá um jeito de quebrar ele é um, uma bebida um pouco adocicada, né para quem conhece tá então aqui Jagermeister, faz o favor de dar um pouquinho de quebrar um pouquinho o ardidinho e ficou Bem interessante, realmente muito sabor Um mix aí de biotônico Fontora Com um temperinho um pouco mais spice, né, uma pimentinha Que lembra, na verdade não lembra nenhuma pimenta Ele lembra um pouquinho mais hum, do curry, ok? Só que um pouco mais ardido não tem aquele cheiro do curry, né, que fica impregnado Aquele cheiro forte do curry, tem um cheiro gostoso E um pouquinho de ar dá para sentir muito interessante essa combinação Então é isso né, O vídeo só para mostrar aqui Que os nerds aí também sabem Cozinhar, na verdade eu tô aprendendo O resultado final Muito interessante E É isso né pessoal Eu agradeço aí quem Quem assistiu esse vídeo né? Muitas pessoas já me conhecem já de outros Vídeos de outros veículos de publicação Como o Vimeo né, que são vídeos, na verdade são screencasts baseados em, em ensinar como a programar, etc e tal. E agora eu vou começar a fazer outros vídeos relacionados a qualquer outra coisa que me dê na cabeça. Ensinar a programar, ensinar a fazer um steak que nem eu sabia fazer. Acabei de inventar isso aqui agora, fui pensando o que, que eu podia juntar e ficou fabuloso. Mostrar também um pouquinho aqui de Toronto. Quando foi para o Brasil, também fazer uns vídeos aí sobre o Brasil, São Paulo, Curitiba, minha cidade que eu tanto amo. E é isso, muito obrigado.